Então, é muito importante pra gente o nosso sorriso. A primeira coisa assim, que às vezes a gente, que a nossa carta de visita, eu acho que é a sua boca, os dentes, né? Como é que você vai beijar numa boca quando você vê aquela boca feia, né? Eu uma vez quebrei um dente comendo uma azeitona e assim, ele de imediato, no feriado, saiu de onde ele tava pra me socorrer. Então, assim, é muito importante quando você tem confiança também no seu dentista. E eu tenho plena confiança aqui, eu faço tudo aqui. É o meu dentista, é o dentista dos meus amigos. Então, eu, o doutor Vitor virou família. Ele é nossa família. Ele cuida do nosso sorriso. Muito obrigada, doutor Vitor, por cuidar de mim. É... E vamos, tamo junto, pra sempre, tá?